Como usar algumas técnicas de meditação para o nosso negócio no dia a dia, será que isso é possível? Oi, eu sou a Lígia Costa, idealizadora do TGI Today e estou hoje aqui com a Malu Fuxuber, que é especialista em meditação. E a pergunta hoje é, como será que a gente pode usar técnicas de meditação e de respiração no mundo dos negócios? A gente sempre está em reuniões, tem que fazer apresentações, muitas vezes em discussões com chefes ou até mesmo tem que oferecer alguns feedbacks para os nossos funcionários. E será que as técnicas de meditação e respiração eles podem ajudar a gente nesse dia a dia? E aí eu vou além. É, por incrível que pareça, a principal dificuldade né, nesse mundo corporativo é exatamente os conflitos e a não clareza da comunicação. Mas será que o problema está aonde? E como a gente pode entender que a respiração, a meditação, pode ajudar também esse mundo dos nossos negócios? Olha, é, para mim, quando você fala nessa questão da comunicação, da clareza, né, só vem de um lugar. A gente só pode é, se expressar de forma clara quando nós estamos no nosso centro. Quando nós estamos orbitando em, volta, em torno de várias coisas, pode ter clareza, né? Então, para você conseguir se comunicar de forma clara, o primeiro ponto é você voltar para o seu centro e aí é se conectar com aquilo que está sendo verdade dentro de você, para você conseguir também enxergar o outro né? e se conectar com o outro. É, então, é, uma, é um exercício né? de você com você mesmo e uhum. de você com o outro. E isso você pode usar a respiração exatamente para te trazer para o seu momento presente, né? para que você consiga perceber onde está o seu corpo, como está o seu corpo, como está a sua mente, como está, quais são os pensamentos que estão ocupando a sua mente. Bacana. E nisso você também conseguir expressar com clareza o que você quer. E eu acho que isso é uma grande oportunidade, né? Porque eu acho que vem sendo pedido, principalmente no mundo corporativo, para que a gente pare de ser aqueles líderes tarefeiros e a gente comece a trazer um pouco mais de, de humanização, né? A gente compreender exatamente qual é uh, o nosso papel, uhum. né? Respeitar o outro como indivíduo. E eu acho que vem muito né, de dentro para fora, né? A gente começar a ter relações um pouco mais humanizadas e menos hierárquicas, talvez, né? E eu, é, acho que... eu acho que são dois conceitos importantes para a gente ter nesse mundo corporativo, que talvez a gente esqueça a gente fica muito atrelado a resultados e tudo mais, que, mas que podem potencializar esses resultados é exatamente o exercício da empatia e da compaixão uhum. né? a empatia é essa, sensação, essa possibilidade que você tem de botar, calçar o sapato do outro, você no lugar do outro como se sentiria? Você no lugar do outro, como gostaria de ser tratado? Você no lugar do outro, né? Então esse exercício traz muita luz para a forma de se relacionar. Bacana. E a compaixão no sentido de entender que cada um só pode dar aquilo que tem. Uhum. Nós não podemos querer mudar o outro, né? E simplesmente temos que ter compaixão que é um processo de aceitação das minhas dificuldades, das suas dificuldades e como que a gente interage isso no nosso dia a dia. Então eu acho que é um sim um, um exercício de humanidade. Exatamente. Né? não E sem julgamento. E né? eu acho que se eu pudesse dar uma dica uh, para o pessoal, e talvez uma prática, e eu já fui em algumas reuniões corporativas, e eu comecei a ver alguns centramentos antes. Uhum. Né? E eu acho que é uma, uma, uma forma bem legal que as pessoas podem uh, colocar a intenção ali. Uhum. E com certeza aquilo vai trazer uma clareza e um foco, e vai ser muito mais objetivo, porque a gente alinhou no primeiro momento todo mundo Exatamente qual era o objetivo. Então, isso pode ser também um desafio, né? Para trazer para esse mundo corporativo algumas ferramentas que as pessoas acham que é completamente zen, mas não que traz uma clareza e uma objetividade muito grande. Com Concorda? Certeza. Certeza. É muito bom? É, é muito, muito bom. Muito bom! <risos> então...